das coisas que a gente verificou é, na antiga metodologia é o tempo gasto com toda a, a parte administrativa, com toda a burocracia do redes. A ideia, né, uma das primeiras coisas que a metodologia nova pensa é tirar um pouco essa carga buro, burocrática. Então, a gente formou dentro da nova metodologia uma, uma divisão de equipes. Então, a gente tira um tempo de burocracia e coloca esse tempo, olhar para o negócio. Além da equipe administrativa, a nova metodologia, ela inclui uma outra figura, que é a figura de especialistas, então todo mundo, todos os projetos tem uma consultoria que vai lá e atua é, no campo com vocês, mas muitas vezes os projetos eles têm demandas específicas e pontuais é, que precisam ser atendidas por uma pessoa que, te, que seja mais especializada naquele assunto. Então, por exemplo, o pessoal é, de Vidal é, vai receber agora nesse segundo semestre um consultor que ele vai ser focado em comercialização. Então, ele vai ser um especialista que vai olhar só para essa demanda de comercialização para poder dar mais foco em alguma questão que o grupo ainda precisa aprimorar. figura também da nova metodologia é uma figura que nem todos os projetos vão ter porque a gente está estudando caso a caso qual se aplica a ter essa figura mas a gente tem um exemplo da reviravolta que vai ter que é o gestor interno o que é o gestor interno o gestor interno é uma pessoa que vai ficar no projeto algumas vezes por semana então tem uma dedicação maior auxiliando em todas as questões de gestão do projeto e passando também conhecimento para os cooperados. Então, a ideia é a gente trazer essa consultoria cada vez mais para perto dos projetos.